Agora a gente vai falar de um cafezinho que está na moda Porque ganhou um nome muito chique O um nome mais sofisticado ainda do que tomar um café sem açúcar Como é que é Mari? Bullet... Bulletproof, Bulletproof. <risos> É o café acompanhado de uma colherzinha de óleo de coco Com a manteiga ghee, aquela manteiga indiana especial Bom, quem toma fala maravilha sobre esse cafezinho E a Michelle Loreto vai falar mais ainda sobre ele A Deia treina pesado, umas três vezes por semana e cuida muito bem da alimentação. Meu carrinho é sempre colorido, repleto de coisas saudáveis mesmo. Que Eu como no meu dia a dia, no meu consumo diário. De uns nove meses para cá, três produtos entraram para a lista de compras dela. Minha manteiga, gui, meu café e meu óleo de coco extra virgem. A mistura chamada de Bulletproof que significa café à prova de bala, é a única refeição da ideia antes de treinar. E dá uma energia especial, sabia? Pra mim é tudo especial, porque eu gosto que dá aquela, aquela saciedade já logo pela manhã, né? Mas os médicos dizem que não. Mas os médicos dizem que não. Uma xícara de café não é suficiente para atuar como termogênico, que tem a função de acelerar o metabolismo. Esse conceito termogênico não espelha a verdade científica. E o óleo de coco e a manteiga gui misturados ao café não ajudam a perder peso. O de misturar o óleo de coco no café, como o senhor deu a dica aí, não, não altera as propriedades do óleo de coco? Não, não altera. Porque Primeiro que na hora que você coloca, o café não está a mais de 100 graus. O óleo de coco tolera bem até 177, que tá? é o ponto de fumaça. Não, não altera em nada. E também, logo em seguida, dissolve. Então, também nem altera o café também. Nem o gosto do café altera, na minha opinião. Porque, eu, claro, eu não uso nada no café. Eu não, eu não uso açúcar, eu não uso adoçante, eu não uso nada disso. Hoje eu uso só para dissolver o meu óleo de coco, entendeu? Mas eu não ponho só óleo de coco no café. Eu ponho manteiga ghee, entendeu? Eu ponho de cadeia média, eu ponho várias coisas. De forma alguma também, a manteiga ghee... É somente uma manteiga sem lactose. É uma manteiga sem espuma. O óleo de coco é uma gordura que também não tem efeito nenhum na perda do peso. Quanto... O óleo de coco é uma gordura que também não tem efeito nenhum na perda do peso. Quanto... Você vai falar assim, mas qual a opção que eu tenho? Primeiro é você cozinhar com óleo de coco. Que não tem perigo, esse perigo não existe com o coco. Quem falar para você que coco engorda... Não entende de nutrição. Coco emagrece. A gordura do coco, a banha do coco é emagrecedora, tá? Ela é termogênica. A gordura do coco, a banha do coco é emagrecedora, tá? Ela é termogênica. Mais manteiga e mais, e mais gordura de coco você coloca, maior é a concentração de gordura saturada. E nós sabemos que a gordura saturada é o grande vilão da doença cardiovascular. Em 1900 não existia infarto do miocárdio no mundo em 1930 3 mil pessoas morreram de infarto nos estados unidos em 1960 300 mil pessoas morreram de infarto nos estados unidos o que que aconteceu nesse período em 1911 Chegou aos Estados Unidos ao mercado os óleos vegetais. A conta é a seguinte, uma pessoa saudável que tem uma dieta de 2 mil calorias pode consumir no máximo por dia 10 gramas de gordura saturada. Só uma colher de sopa de óleo de coco tem 13 gramas de gordura saturada e uma colher de sopa de manteiga ghee tem 9 gramas de gordura saturada. Ou seja, se você consumir a mistura Bulletproof pela manhã, já se foram aí, ó 12 gramas a mais de gordura saturada. Isso é mais do que nós precisamos no dia inteiro, com toda a alimentação. Ai, não, aí se for prejudicial, que eu acredito que não seja, porque é natural, são coisas né, que a gente já consome no dia a dia, se fizer mal para mim, eu paro, mas senão eu vou continuar, porque é muito bom. O que a gente identifica e o que a gente precisa é de um plano alimentar adequado, e especialmente para se aumentar o metabolismo, que se faça atividade física bem planejada, bem orientada, junto com todo um contexto nutricional adequado. Bom, Lara, a nutricionista Roberta Cassani falou mais ou menos aquilo que a gente já tinha falado aqui, que o que faz diferença mesmo no final das contas é a atividade física e esse contexto alimentar todo saudável. Agora tem muita gente que toma e se sente bem você diria para essas pessoas que estão tomando e se sentem bem tomando? Bom, se você toma e se sente bem, não sente nenhum efeito colateral, porque, de novo, né, tudo que é natural pode também fazer mal para o nosso organismo. De novo, né, tudo que é natural pode também fazer mal para o nosso organismo. Ela então, chama-se Bulletproof Coffee. Entra na literatura e vai estudar para você ver. Com as pessoas que já emagreceram 70, 80 quilos com Bulletproof Coffee. Vale a pena você ler. Ah, agora vai bombar na internet, todo mundo vai procurar O que o senhor está falando proof quer dizer, a prova de bala bullet proof Coffee Entra lá, existem livros sobre isso E muita gente aí Está tá emagrecendo E com saudade, saúde Melhorando a capacidade cognitiva Mas primeiro você tem que perder O que eu chamo de gordurofobia Porque fizeram um lavagem cerebral E você pode provar Que gordura faz mal A ponto é a seguinte, uma pessoa saudável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 Não existia antigamente Está oh, todo mundo doente Antes todo mundo cozinhava com banha de porco É o que a sua avó cozinhava E ela tinha muita saúde Mas convenceram você De que o óleo vegetal é melhor Aí todo mundo passou a fazer uso do óleo vegetal Só que o óleo vegetal Se ele deixar numa gôndola do supermercado Em 10 dias ele fica rançoso ele tem que ser jogado fora. Para isso não acontecer, eles fazem uma hidrogenação parcial e criam uma gordura, que você já deve ter ouvido falar, que chama trans. Ou seja, você leva o veneno para casa. Você vai no supermercado, compra o óleo vegetal e leva para casa.